OBS instalado no seu computador, tudo pronto? Não, falta fazer as configurações necessárias. Então fica comigo que eu vou mostrar como. Aqui é o professor Rodrigo do Matemática Pop e até mais! Então, aqui temos o OBS Studio aberto. Tá? A janela se... abrindo pela primeira vez, vocês devem ter... Essa visualização que eu estou mostrando aqui Eu vou mostrar rapidamente algumas configurações Antes de a gente começar a moldá-lo Prepará-lo para prepará a nossa gravação uh, Aqui nós temos uma, uma janelinha para cenas Fontes, mixer de áudio E alguns controles E aqui é a, a tela principal que eu, O que nós vamos gravar aparece aqui tá? Nesse momento nós vamos configurar vem aqui nesse botão configurações, tá? pode mudar um pouquinho a localização de acordo com a versão do OBS, mas a princípio deve estar aqui clicando em configurações. Nós vamos mexer o mínimo possível nessas configurações, tá? Nessa primeira aba geral vamos deixar assim como está, posso deixar no idioma português Brasil, se não estiver, ou no idioma da sua preferência. Esse tema, o meu está preto aqui, pode estar diferente por causa disso, né? O meu está selecionado o tema dark como padrão. Se estiver um pouco diferente deve ser isso, mas não vai alterar nada. Aqui em transmissão é, é o que vai possibilitar nós transmitirmos pelo uh, YouTube, Facebook, fazer as lives através daqui. Mas isso é tema para outro vídeo, certo? Aqui em saída nós vamos verificar algumas coisas. O meu está com um padrão avançado de vocês pode estar assim como simples. Em princípio, pode dar uma verificada aqui o meu, A taxa de bits está 2.500 kbps Que é uma taxa ok Até 3.000 kbps, é interessante uh, Aqui em transmissão, tá? Mas como a gente não vai fazer a, configurar ele para transmissão Não vamos mexer em nada, em nada aqui Apenas em gravação, tá? Às vezes ele, ele direciona para um, uma pasta Um pouquinho difícil de encontrar Então dá para vocês irem localizar e alterar a pasta Onde ele vai gravar o... O, a gravação, vai criar o arquivo é interessante deixar uma pasta bem acessível eu vou, mudo aqui, costumo colocar na pasta vídeos, fica mais fácil de encontrar qualidade de gravação, aqui está a mesma da transmissão normalmente a transmissão é um pouco inferior na gravação a transmissão eu preciso não posso deixar muito pesado porque pode dar problema então eu gosto de colocar aqui em qualidade, uh, tamanho grande né? ou tamanho médio já está legal o formato de saída, eu uso o MKV tá? mas vocês podem colocar MP4 também que tá ok, mas eu gosto do MKV bastante mas o MP4 também vai dar certo o encoder pode mudar de acordo com o hardware que vocês estão usando aí eu deixo esse software X264 mas estando assim, ok tá? tem ainda o um modo avançado, mas eu não vou entrar em pormenores aqui posso mudar a faixa de áudio, para transmissão, para gravação Uh, deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa aqui Tá, não aqui okay a gente vai deixar como está Tá, vamos deixar no padrão Vou deixar no modo simples, quanto menos a gente mexer, menor a possibilidade de acabar estragando No áudio também não vamos alterar nada Ok Ok e aqui em vídeo eu chamo a atenção, uma... aqui eu tenho a resolução da base, que seria a tela do nosso computador que nós estamos usando, e a resolução de saída é o formato do vídeo, o que, que eu recomendo? O tamanho legal é o 1920x1080, que é o Full HD, tá? então tanto da, da tela do meu computador como da saída do meu vídeo vai estar em Full HD, não precisa mais que isso, menos que isso pode comprometer um pouquinho a qualidade, mas é claro que, se o teu monitor não for Full HD De repente vai ter que ir para 768 aqui Que é a resolução HD Que é ainda O A1280x720 que é a HD Mas ainda assim uh, Vai estar tá legal okay? Mas procurem o máximo do seu monitor Para até 1080p já está ok Tá aqui Esse filtro de redução bicúbico Está ok E o valor de FPS 30% também é o suficiente veja que a gente praticamente não precisa mexer em nada, é só bom configurar isso depois eu tenho, gosto às vezes de configurar algum atalho do teclado para iniciar a gravação, cancelar a gravação mas não é o um necessário isso agora, isso a posteriori a gente pode explorar mais esses recursos mas para começar a gravação, essas configurações que eu acabei de mostrar já estão ok Certo? Então, façam essas configurações iniciais e no próximo vídeo eu vou mostrar como a gente trabalhar com as cenas e as fontes, que é, de fato, a configuração da nossa aula. Ok? Tudo certo, pessoal? Até mais!